Eu sou de Diogo, sou médica de formação, é, sou mãe, casada, tenho é, dois filhos, um casal de filhos, Yasiara e Eruan. Tenho duas netinhas gêmeas maravilhosas que vieram trazer um encanto novo para a minha vida. E é, eu iniciei a minha vida política ainda no período em que estava na faculdade de medicina, quando comecei a me envolver na época com o movimento estudantil e assumindo direção do diretório acadêmico, depois fundamos um diretório central é, dos estudantes da FUA, que é a faculdade de medicina de Volta Redonda, eu me tornei, a FUA em volta redonda. E nesse período, então, eu comecei a me envolver com o movimento estudantil, primeiramente, em relação a uma série de reivindicações ligadas ao movimento estudantil, e comecei a me envolver também com é, o movimento político do país. Na época, um período onde a gente estava é, construindo o um movimento da anistia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 do partido, fui no movimento PT e foi na época que eu era do movimento PT que eu é, cheguei a participar da executiva nacional do partido, etapa do, do movimento PT e então dali, daquele período do movimento estudantil até hoje eu só vim num processo cada vez maior de envolvimento com a vida é, política na cidade, né? Cheguei é, a ser vice-prefeita de Volta Redonda depois de formada. É, me envolvi muito não só com o um movimento especificamente é, de, de, da área médica, mas também fui de associação de moradores. Militei muito nos movimentos sociais. Fui médica do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda. Levamos lá uma luta enorme. eu à frente, como médica do trabalho do sindicato, a luta de enfrentamento à intoxicação dos trabalhadores da coqueria, da CSN, pelo gás benzeno, a luta contra a leucopenia. Então, organizamos o departamento de saúde ocupacional do sindicato, fui médica também do sindicato da Comissão Civil ali da região e atuei muito enquanto médica do trabalho foi a área que eu me especializei, nessa área de saúde do trabalhador, ajudando os trabalhadores a se organizarem nos seus locais de trabalho, a fazer inspeção dentro das fábricas. Então, atuei muito nessa área também, de uma forma muito intensa, muito forte, tanto na área profissional, também atuando, usando a minha atuação profissional, também na política, é, é, de é, defesa dos trabalhadores e da saúde dos trabalhadores e me envolvendo com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, desde a sua fundação, e cheguei é, a ser eleita então vice-prefeita pelo Partido dos Trabalhadores em Volta Redonda. Fui secretária de saúde também indicada pelo PT do município de Volta Redonda, antes de ser vice-prefeita, é, assumi, reorganizei todo o sistema de saúde da cidade. Até hoje, em volta e as pessoas reconhecem muito que o período onde a saúde mais deu respostas, a gente conseguiu melhor organizar o sistema de saúde da cidade, foi no período que eu estava à frente da Secretaria de Saúde. E depois que eu fui eleita vice-prefeita, eu resolvi disputar a vaga para a deputada estadual. Fui eleita deputada estadual e reeleita deputada estadual. Tive dois mandatos de deputada estadual à frente da Comissão de Saúde, da LERJ, atuando muito na, na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, também na LERJ, presidi a comissão várias vezes, e logo após o segundo mandato eu me elegi para deputada federal tive um mandato de deputada federal e nesse período de do mandato de deputada federal eu tomei a decisão de não vir mais à reeleição para a deputada federal tentei uma vaga para retorno à à alerj para deputada estadual foi exatamente é, no período em que a Dilma veio candidata para a sucessão do Lula. Eu fui deputada federal no segundo mandato do Lula. E aí, no final desse mandato de deputada federal, eu vi candidata estadual com a Dilma candidata a presidente. E foi aquele aquela campanha absurda que fizeram contra a Dilma em relação à questão do aborto, a questão LGBT... E em volta redonda, é, isso colou muito com a minha imagem, porque foi uma atuação muito forte que eu deputada federal e tal, a defesa de bandeiras como essa. E aí a Dilma, ela ainda teve a chance de, no segundo turno, reverter essa campanha absurda e conseguir ganhar a eleição. Só que para o parlamento não existe segundo turno. Então, eu acabei não me elegendo, fiquei como suplente e assumia nesse período o um mandato por um ano apenas, quando o Zaqueu Teixeira deixou o cargo de deputado para assumir a Secretaria de Assistência Social do Estado, que o PT estava compondo o governo do Estado aqui na época, e indicou o Zaqueu para ser secretário estadual de assistência social e eu então assumi por um ano essa vaga, esse período de suplente e tomei a decisão de não voltar mais a me candidatar, é, achei que é, tinha que retornar para minha vida profissional, minha atuação mais de base, mais política de base, não quis mais disputar o é, processo eleitoral só esse ano que passou 2020 é que eu tomei a decisão de vir candidata a prefeita em volta redonda sabendo que não tinha chance eleitoral né já estava vários anos afastada da vida política isso de certa forma te tira do cenário você não estava construindo toda a minha vida profissional e atuação política mais no município do Rio de Janeiro e Niterói. E, com isso, me afastei muito de Volta Redonda, mas tomei a decisão, no ano passado, de retornar para Volta Redonda, assumir a presidência do Partido dos Trabalhadores no município. Hoje, eu sou presidente do PT Municipal em Volta Redonda e reorganizar o partido. Tomei essa decisão muito em função de que, volta redonda para ter uma ideia, é a única cidade que, desde quando começou a haver eleição municipal, é, tinha representação na Câmara Municipal. Primeira vez que a Bené se elegeu vereadora em 1982. Aqui no estado do Rio, os dois únicos municípios que elegeram vereadores foi o município do Rio de Janeiro, com a Bené, vereadora, e o município de Volta Redonda, com o Edson Santana, que foi o nosso representante a vereador na Câmara municipal. De lá para cá, o PT sempre teve uma, duas, três vagas de vereadores na Câmara Municipal. E na eleição passada, com essa campanha absurda de perseguição contra o PT, na, na última eleição municipal, antes de é, 2017, é, o PT, pela primeira vez em Volta Redonda, deixou de ter vereador na Câmara municipal. E aí, com isso, eu conversei ao longo dos últimos quatro anos com o Partido na cidade, a gente chegou a essa conclusão que nós precisaríamos dar uma nova vida para o partido. Foi quando então, eu tomei a decisão de disputar a eleição interna para presidente do PD municipal. Foi uma, uma votação de consenso, não houve disputa, nós conseguimos construir uma chapa única, unificada, consensual. Para refazer nessa né, história do partido na cidade e ao longo do ano passado, então a gente começou o processo de... da nossa candidatura eu candidata a prefeita, sabendo que não tinha muita chance eleitoral, mas que a minha disputa para a prefeita com certeza iria contribuir para o PT voltar a ter uma, pelo menos uma representação na Câmara. Eu avaliava que a gente teria até chance para os vereadores, mas não conseguimos a dois vereadores. Mas pelo menos hoje nós voltamos a ter um vereador na Câmara Municipal. Temos lá o nosso vereador Valmir Vito eleito e o PT volta a ter hoje uma, um protagonismo na cidade. É, tem sido dado eu tenho sido procurado, o Valmir, como vereador eleito, tem sido procurado para discutir as questões da cidade, o novo prefeito que assumiu, assumiu sob júdice, que houve ação, porque ele, pela lei da ficha limpa, o neto está inelegível, ainda está inelegível, mas houve toda uma ação aí de Maia, um, ele ele, o neto se filiou no DEM exatamente isso, e aí conseguiu lá uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, dando a ele a condição de assumir a vaga de prefeito, mesmo a Justiça Eleitoral Municipal, o TRE aqui no Estado, tendo por unanimidade decidido que ele não poderia assumir a vaga de prefeito e que deveria ser chamada novas eleições. Mas o Alexandre de Moraes usou de uma estratégia muito interessante, conseguiu aí, levar monocraticamente no TSE que o Neto assumisse, mas ainda existe recurso, a gente está acompanhando isso. Agora, com a volta do recesso da justiça eleitoral, vamos avaliar, ver o que é decidido sobre esse recurso. Mas, independente disso, hoje, com certeza, as forças políticas da cidade sempre procuram, me procuram, procuram Valmir para nos auscultar, para saber da nossa opinião, os jornais locais. Então, o Pedro estava, nos últimos quatro anos, apagado na cidade, meio que inexistente, volta redonda, hoje voltou a ter vida orgânica, vida política e está atuando muito fortemente na vida da cidade. Então, é, é um pouco essa trajetória. Não sei se é, falei o que vocês achavam que deveria, se tiver Não, alguma tá. dúvida. Eu, eu acho que está muito legal, porque você fez um, um, um panorama grande, aí a gente pode é, né, ir, ir pedindo para explorar um pouquinho mais alguns aspectos assim, né, de cada momento desses. né e até queria começar te pedindo uhum. para falar um pouco mais assim do desse momento da, da, do movimento estudantil, que você disse que coincidiu também um pouco com o período de construção do PT né a gente sabe que volta redonda tinha uma, uma, uma atuação muito forte da igreja né o Dom Valdir ainda uhum. hoje é uma uma referência fundamental né na atuação da da, da igreja progressista na, naquele período né e e ao mesmo tempo a gente sabe também que esse você como médico como estudante de medicina né uma pessoa da área de saúde esse também é um momento extremamente importante do movimento sanitário né é, quer dizer acho que coincide pelo que você falou da, da de, de você estava no movimento sanitário no período da anistia né 79, no fim dos uhum. anos 70 é isso né isso. É, então é um período em que a gente tem ao mesmo tempo é uma força da, da, da igreja né da teologia da libertação e tal e você estava num lugar que isso era era, era fundamental, né? E ao mesmo tempo tem essa questão da, da, da saúde pública, né? Sendo discutida, um pouco as raízes, talvez, do SUS, né? Acho que pelo pelo que você fala da sua trajetória, né? A tua ministra, tua vida profissional e política coincide também com esse período grande de de construção do SUS, que é um tema cada vez mais importante do que o que a gente está vivendo hoje, inclusive. Né? Eu queria te pedir para falar um Exato. pouco dessas duas coisas, né? essa relação com a igreja, a atuação, né? também a questão de construir o PT no Rio, numa cidade do Rio de Janeiro, né? que eu acho que é diferente... De outros lugares, por conta até da, da, da própria questão do Brizola, da influência, a gente sabe que o, a, a, o PDT também era uma força importante, né diferentemente de São Paulo, por exemplo, Volta Redonda é, também tinha. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse contexto do, dos outros atores e das questões que estavam sendo vividas aí nesse período do início da sua militância. Né? É, esse foi um período onde. É... Nós tínhamos uma, uma. Conseguíamos, naquele período, fazer um enfrentamento muito grande e uma junção das forças mais progressistas na cidade. Era um momento muito interessante. Para se ter uma ideia, antes da gente fundar o PT, nós começamos a nossa militância no, no antigo MDB, né, que naquele período era só MDB e Arena, né? Então a gente iniciou um pouco a militância do antigo MDB, que era em volta redonda tinha uma liderança muito importante, o Caruso, que é, ele conseguia congregar esse conjunto de forças mais à esquerda, mais progressista da cidade. E aí é, quando a gente é, avança na perspectiva da criação da, da legislação eleitoral, né, estabelece a possibilidade da criação dos cinco partidos e aí o PT consegue se viabilizar né, e consegue se transformar numa alternativa partidária concreta, foi quando a gente fez todo esse movimento na cidade, um grupo grande né, de lideranças, aí são lideranças comunitárias, lideranças da igreja, lideranças sindicais, em Volta Redonda, que era muito forte. O movimento sindical em Volta Redonda nesse período era um movimento muito forte. A gente ainda estava naquela construção ainda de tirar a pelegada. A gente chamava, na época, os pelegos, a direção do sindicato. E aí conseguimos avançar na perspectiva de construir uma grande aliança, elegendo Juarez Antunes, que chegou a ser do PT num período, depois ele foi para o PDT, e exatamente por conta disso que você fala, a força que o Brizola tinha no Estado conseguiu, o que atrás. Aí, o que foi eleito, inclusive, deputado Federal, pelo PDT, e logo em seguida foi eleito prefeito pelo PDT, também em volta redonda foi uma grande liderança sindical que a gente teve, eu atuei como médica do sindicato na época que ele ganhou as eleições sindicais é, assumindo a presidência do sindicato dos sindicatos metalúrgicos e a gente conseguia trabalhar muito esse conjunto de forças políticas é, progressistas da cidade nessa perspectiva da luta sindical, é, a luta junto com a igreja né, pelos direitos sociais e a luta é, pelo dentro do PT e com alguns campos um pouco mais à esquerda pela amnistia política, que a gente, inclusive, as nossas reuniões do, do, desse grupo em defesa da amnistia política aconteciam dentro da cúria diocesana. Era o espaço que a gente tinha para se reunir e fazer a discussão Aí, depois, quando ganhamos o o sindicato metalúrgico, aí o sindicato, a sede do sindicato passou a ser é, um outro espaço, uma outra trincheira onde os movimentos sociais se encontravam para poder fazer a luta política na cidade. Então, foi um período muito rico e de uma, uma relação muito grande com, com a Igreja Católica, a força que o Dom Valdir em Outra Redonda, e na região tô, era uma coisa impressionante. Quando ele participava de alguma manifestação, de algum ato, era uma coisa que ele conseguia mexer com as pessoas, mobilizar as pessoas. Então, foi realmente um período, um período muito rico e onde, como é, militante, eu aprendi muito cresci é, muito nesse período e a gente conseguiu fazer avançar muito a luta por direitos em volta redonda. Foi realmente esse período é, muito rico. É, e aí a gente conseguia fazer de tudo. né? A gente é, participava do movimento estudantil dentro da faculdade, dentro da, da, da Fundação Oswaldo Aranha, Ia para os assentamentos que tinha de ter médica o pessoal tinha feito alguma invasão, ia para, para a luta da porta da CSN para ajudar os trabalhadores a fazer uma greve. Então, era assim, a gente uma, um, era um momento de muita risa e é, A gente não tinha, estava, a gente estava em todas as frentes um somando com o outro, era um momento muito rico, muito diferente de hoje. E, com isso, como você falou, houve então esse processo né, de é, é, construção do SUS, quando é, a gente pôde toda a luta para a aprovação é, da nossa da Constituição de 88 é, da legislação de, regulamenta de regulamentação, é, atuando seja né, nessa época, a gente atuava muito no movimento da saúde, não institucional. Foi só quando eu assumi a Secretaria de Saúde, mas antes a gente tinha, nossos, não, não tinha igual de Conselho Municipal de Saúde a gente tinha mas que era um conselho comunitário de saúde onde a gente tensionava os órgãos públicos de saúde para que é, as pudessem acontecer e eu estava sempre presente dentro da prefeitura dentro da, da, da, da na época a secretaria de saúde que era uma pequena e aí a gente é, fazia o um movimento para tensionar obrigar com que as unidades de saúde fossem melhor equipadas, tivessem mais profissionais. Então, foi um movimento muito rico, porque a gente não parava. Era, era um momento impressionante como é que a gente... Às vezes, eu fico lembrando né, como conseguia... E era todo mundo, não era só eu. Era se assim, a gente conseguisse estar em tanta frente de luta ao mesmo tempo, fortalecendo essas lutas, atuando, ajudando a, a elaborar, ajudando a, a, a fazer as coisas acontecerem, quanto de muita riqueza política no nosso país, esse período que é, foi o período que eu estava ainda na faculdade de medicina e logo depois que me formei e fui assessorar o Sindicato de Saúde do Trabalhador. Foi muito rico, muito bom. É, Cida, deixa eu só insistir num um, um tema nesse, nessa mesma conjuntura ainda, que você está falando aí do final dos anos 70 início dos anos 80. É, como que foi é, a relação com o movimento pró-PT, quer dizer, é, em relação ao, ao movimento de São Paulo, tanto em relação ao novo sindicalismo, quanto a, a, propriamente na questão da criação do partido. É, como que isso se deu em volta redonda? Quem eram as pessoas? Vocês tinham relação com o pessoal de São Bernardo, como é que se deu propriamente a criação, digamos assim, do núcleo de pessoas que é, criaram e participaram desse movimento para o PT em volta em volta redonda. Olha, na verdade é, é, foi um, assim algumas lideranças oriundas da Igreja Católica, algumas lideranças oriundas da antiga oposição sindical, depois se acabou ganhando o sindicato, a presidência do sindicato de metalúrgicos, lideranças ligadas à, à, à área mais intelectual da cidade, algumas, porque essa área é, é a gente tinha mais dificuldade, na verdade, o um grosso, assim a maior participação efetiva era, basicamente, da, de todas as lideranças que estavam muito envolvidas com o movimento sindical na cidade, com o movimento das comunidades eclesiais de base e o movimento estudantil. É, na área intelectual, como São Paulo, teve um envolvimento muito grande de várias lideranças intelectuais. Em Volta Redonda, a gente teve muito pouco é, na verdade, na verdade, Volta Redonda foi mais mesmo essa, essa área de base mesmo que veio para esse movimento de fundação do PT, de, de criar de, né, eleição da primeira, da primeira direção e de fazer com que o PT é, avançasse na cidade. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. Você. Só complementando, Cida, até pela questão dos metalúrgicos né, de, da CSN, é, nesse período inicial, tanto Lula quanto, quanto outros metalúrgicos né, de São Bernardo né, que fundaram o partido, eles viajaram para diversas cidades. Né? Seu, ele chegou aí em Volta Redonda, nesse período? Daí, como é que foi essa visita, enfim, essa, essa, esse contato né, com esse pessoal de São Bernardo assim você você participou você presenciou você podia contar é to... um pouquinho para gente é todas essas atividades que aconteceram com lideranças nacionais que a gente articulava para levar para a volta redonda eu sempre estava presente eu fui é, é, a, acho que a vigésima a é, é, pessoa a assinar lá o livro de ata de criação do PT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 que é, toda vez que ele ia é, assim, fechava a rua, né? a gente conseguia mobilizar de uma forma é, muito grande. É, foi, foi Genuíno, teve lá, Zé Dirceu, teve lá, Tarso Genro, muitas lideranças nacionais que a gente conseguiu organizar, levar em volta redonda. Alguns eram eventos mais vamos dizer assim mais festivos ou mais públicos, que eram questões que não dava para fazer muita reflexão, mas tinha outros que a gente levava para fazer mesmo, algum seminário, fazer debate, e aí aprofundar determinadas questões. Então, a gente conseguiu fazer uma movimentação muito interessante na época e Mexer um pouco com a cidade, levar as nossas lideranças e aí isso acabava dando repercussão nos jornais, porque é, e aí ajudava a fazer com que o partido cada vez mais fosse divulgado e as pessoas conhecessem melhor as nossas propostas. Cida, e esse processo de coleta de assinaturas, né, que era necessário para legalizar o partido e tal, vocês Tiveram uma. Foi... Como é que foi? Teve muita dificuldade, muita resistência? Ou teve uma. É, no início, é, é, é, o primeiro número de, de assinantes não foi um número tão né, significativo, mas nós conseguimos chegar ao número necessário para conseguir é, constituir uma comissão provisória e avançar para a constituição de um diretório. Mas era um momento ainda muito difícil, as pessoas tinham muita reticência. De... Desfiliar não era só no PT, em qualquer outro partido. Uhum. Né? Naquele período, as pessoas não tinham muito essa, essa vida partidária tão forte como passou a ter a partir de determinado período. Mas a gente conseguiu, povo lá, catando, indo uhum. atrás dos companheiros, indo atrás de parentes, pegava a família inteira para ajudar, trazia a família para se filiar, e aí todo mundo virou petista. Então, foi, a gente conseguiu o número de assinaturas, é, que não, não, não, não, assim, não foi um número é, tão é, é, grande, representativo, mas foi o suficiente para a gente garantir com que Volta Redonda passasse a ter o Partido dos Trabalhadores registrado e a gente deu encaminhamento a todo o processo de legalização do PT na cidade. E você já disse que vocês elegeram vereador já em 82, né? isso já foi era para época era um resultado bem bem expressivo até, né? Exatamente. Acho que foi uma vitória a gente conseguir eleger o Edson. Então, isso ajudou muito ao partido porque você ter uma estrutura na Câmara Municipal te ajuda muito. E aí a gente foi um partido desde o início, então a gente já tinha a condição de ter uma sede própria, né de ter uma estrutura para se reunir, para produzir material, para divulgar para a cidade, porque o mandato parlamentar ajudava muito. Né? A estrutura que a Câmara nos dava na época ajudava bastante. Então, isso nos deu... Condição de fazer o partido crescer muito em volta redonda. E aí, a gente conseguiu, é, em determinado momento, ter é, é, três vereadores em volta redonda, que eram vereadores de muito, muito enfrentamento, de muita luta dentro da uhum. Câmara. Então, e volta foi... redonda era a área de segurança, né? A área de segurança é. nacional exatamente Bom. ela passou, a primeira eleição direta que teve em volta redonda foi essa de 82 quando o Edson se elegeu vereador aí depois a, a gente teve um curto período ainda que manteve lá o interventor mas logo em seguida uma eleição direta foi eleito um médico da cidade que era o, o Klinger que chegou a ser deputado federal também, ele foi eleito pelo PDT na época. E a gente, desde esse período, a gente já vinha fazendo opção na época do Klinger. A gente já ia para dentro da Secretaria Saúde brigar pelo SUS, brigar pelas, a, a, pelo SUS não, que na época não existia hum. ainda o SUS, mas pela, pelo sistema de saúde da cidade. E o Edson, na, na Câmara, nos ajudava muito a dar é, esse enfrentamento é, junto à Prefeitura. Uhum. E 88 foi um ano assim, explosivo, literalmente, na, na, na cidade. Né? Greve, né? repressão e eleição ao mesmo tempo. Né? É, vocês, é, o, o, como é que Essa relação com o PDT, vocês chegaram... Em 88, vocês se aliaram ao PDT, ao Juarez? Não? Como é que foi o processo eleitoral? Não, é em 80. E, quando o Juarez se elegeu prefeito, ele é, assumiu a prefeitura. Nós tivemos candidatura própria, o PT teve candidatura própria, não fizemos, não compusemos com, com o Juarez. Uhum. E, e o Juarez iniciou o governo dele, é, e dois meses depois sofreu um acidente de a estrada indo para Brasília para encerrar todas as atividades dele lá, porque ele era deputado federal, ia entregar apartamento funcional, aquelas coisas todas. E aí sofreu um acidente, faleceu, e aí logo depois que ele faleceu, assumiu um vice dele, que era um cara de extrema direita, Vanildo de Carvalho, e que acabou com Volta Redonda, acabou com a cidade durante esses quatro anos que ele governou Volta Redonda. O Juarez iniciou o governo tomando até algumas atitudes muito interessantes. Uma delas foi enfrentar a máfia das empresas de ônibus na cidade. Existe um boato na cidade que esse acidente do Juarez foi um acidente armado pelas empresas de ônibus, mas isso... Uhum. É, é, especulação, né? mas que ele faleceu logo em seguida, depois de iniciar esse enfrentamento, e aí assumiu o cara que era vice dele, o Vanildo, destruiu a cidade e nós fomos para a oposição assim, com muita sistematização, uhum. enfrentando mesmo. E aí construímos, na época, é, com o PSB era, tinha um vereador do PSB, que era o Baltazar, que foi deputado federal também, ele teve uma atuação muito importante na organização da oposição ao governo Vanildo de Carvalho na cidade. E aí ele se destacou muito desse processo e nós nos aproximamos muito do Baltazar, foi quando a gente conseguiu aprovar uma aliança do PT com o PSB Baltazar candidato a prefeito e o PT indicando o nome da vice-prefeita, que foi a companheira Glória Murim, que foi vice do Baltazar. E aí foi quando a gente foi para a prefeitura, aí foi quando eu uhum. assumi a Secretaria de Saúde, foi nesse governo do, do, do Baltazar, eu, o PT me indicou como secretário. Secretária de Saúde, para isso governo, eu fiquei quatro anos à frente da Secretaria de Saúde e aí o trabalho que a gente fez como Secretária de Saúde, a reestruturação da rede, a, a, a melhoria da qualidade da assistência que a gente promoveu na cidade, acabou me cacifando para que é, o PT indicasse o meu nome nessa segunda eleição com o PSB. E aí foi, na época, não podia ter reeleição. Né? O Baltazar estava com 80% de aprovação do, do governo dele e ele tinha toda a condição de se reeleger, mas não podia, não tinha lei da reeleição ainda. E aí ele apoiou o Neto, que estava afiliado no PSD para prefeito, e o PT então negociou com o Baltazar a indicação da vice novamente para o PSDB, e aí só que eu, como vice do Neto, foi o meu nome indicado pelo PT. Uhum. E aí eu assumi a vice-prefeitura nesse primeiro governo do Neto, em Volta Redonda. Uhum. E aí foi um pouco aquele histórico que eu já falei anteriormente para você Certo, certo agora esse período todo também é o um período já que começa o processo de privatização né, da, da da CSN né? e quer dizer a cidade passou Exato. por uma transformação muito grande também né que eu acho que também está tendo resultados hoje nessa nesse conservadorismo todo que, que, que tomou conta um pouco né, de Volta Redonda né? eu não sei o quanto que, que é. isso como é que mexeu com vocês assim sendo né participando da política local durante o processo de privatização né? É, a, a privatização da CSN, para você ter uma ideia, foi, aconteceu no primeiro ano do governo Baltazar. Eu, eu não estou aqui me, me, me, me atentando de falar o ano, porque eu, uhum. eu, eu me perco muito nessa história de anos. Eu, eu, acho, que é 90, história, eu acho que é mas 93, eu... mas eu vou conferir. É, então, no primeiro ano do governo Baltazar, é capaz de ser 93 mesmo, é, foi quando a CSN foi privatizada. O Baltazar assumiu em janeiro e a CSN foi privatizada no meio desse ano, meado desse ano que ele tinha assumido. Nós, inclusive, ensaiamos um, um, um movimento de resistência à privatização Baltazar tentou é, ajudar a, fazer uma, a refazer essa discussão da privatização. É, eu, para você ter uma ideia, como secretária de saúde, é, eu consegui reunir... É, foram seis secretários de saúde da região, seis municípios da região. Nós assinamos um documento e entregamos na mão do ministro da Saúde da época, que era o Jamil Haddad. Uhum. Ele foi ministro da Saúde nesse período. Governo Itamar, Como né? ele era uma pessoa... No, isso, no governo Itamar. Uhum. Então, ele era o ministro da Saúde. Então, como ele tinha um pouco uma história mais pela esquerda, a gente achou que o Jamil Haddad poderia ser um aliado para a gente tentar retirar pelo menos o hospital da CSN, do pacote da privatização, que a gente viu que a privatização já estava dada, na área de saúde a gente fez essa discussão, olha, a gente, vai, não tem jeito, vai acontecer, agora existe a possibilidade, talvez, da gente conseguir sensibilizar o governo federal de retirar pelo menos o um hospital da CSN, que é um hospital com caráter estatal, ou seja, seus funcionários são todos funcionários públicos federais. Então, a ideia que nós trabalhamos na época foi a seguinte, a gente convence o Ministério da Saúde a retirar o hospital da CSN do pacote, esse hospital da CSN vai se transformar num hospital regional para atender a esse conjunto de municípios da região, e esses seis municípios fariam um consórcio intermunicipal para administrar esse hospital. O governo federal ele iria entrar apenas com o pessoal que já era funcionário dele mesmo, manteria aqueles funcionários com caráter de funcionário público federal. E quem iria fazer toda a manutenção, a administração do hospital seria esse consórcio de seis municípios, para conduzir aquele hospital e o hospital se transformar num hospital regional. E o Jamil Haddad parece que até tentou lá com é, a, o setor lá que estava é, conduzindo a privatização, que era a Fazenda e Planejamento, mas nem ouviram e simplesmente não conseguimos obter vitória é, nessa nossa proposta. E hoje está lá, e eu me lembro inclusive na época que a gente, além de fazer todo esse movimento institucional, a gente também fez o um movimento para ganhar os funcionários do hospital para o projeto. Para você tem uma ideia? É o processo de privatização. Os caras fizeram de uma, uma forma tão é, é, vultuosa que eles conseguiram fazer uma campanha publicitária na cidade que a privatização da CSN seria a oitava maravilha do mundo. E aí os funcionários do hospital da CSN fez, é, rechaçaram a nossa proposta. Eles estavam preferindo ser demitidos como funcionários de uma estatal e ser admitidos por uma empresa que iria contratá-los com regime privado, porque venderam para eles que era a melhor saída para eles e a gente ia para a porta do hospital fazer panfletagem dessa proposta para eles virem junto para a gente convencer o governo a retirar o hospital do pacote eles falavam não não a gente quer que seja privatizado mesmo um negócio muito muito muito bom. e a gente enfrentou isso naquele período perdemos e, e hoje o hospital tá lá, cada período é um novo dono que assume, que virou um, um elefante branco, eles não conseguem dar conta, a CSN não é mais dona, ela terceirizou e uhum. vem terceirizando para outros administradores. E aí, cada vez que o administrador chega à conclusão que não tem solução, aí passa para um próximo e tá lá o hospital numa situação que poderia estar tá bem diferente se tivesse... Sido encaminhada a nossa proposta na época, infelizmente. Ok. É, acho que em relação aos mandatos parlamentares, né? Você falou um pouco também assim, naquela, fala, naquela fala inicial, né? É, evidentemente tem uma série de pautas né que pelo pelo seu perfil acho que são até bastante naturais né, a saúde as questões da mulher e tal. então não queria que você falasse um pouco assim né no, no, no conjunto né uh, Quais foram os, os destaques da sua da sua atuação tanto como do, no plano Federal quanto quanto estadual né O que que você acha mais relevante assim para lembrar né é, eu acho que é, eu eu sei eu... É, disse que a, a minha paixão sempre foi o executivo. Eu acho o legislativo é, você pode até cumprir um determinado papel durante um determinado período, mas o legislativo ele ele é muito limitante. Você é, acaba não conseguindo cumprir um papel é, mais relevante, mais importante para mexer com a vida das pessoas. O executivo, não. O executivo você tem condição de fazer, de realizar e de mudar a vida das pessoas. Então, eu sempre tive o legislativo como um mero instrumento para tentar, em algum momento, voltar para o executivo. Cheguei a ser prefeito também quando fui deputada é, mas infelizmente Volta Redonda só num processo cada vez mais é, de se tornar a cidade conservadora, que hoje me assusta muito o perfil que Volta Redonda chegou. Né? Mas eu cheguei a tentar a ser prefeita também nesse período, porque eu acho que o legislativo, ele principalmente o legislativo estadual eu sempre questionei muito. Eu acho que a Câmara Municipal, Câmara de Vereadores e a Câmara Federal é, ainda têm um papel importante para formular leis que possam é, nortear é, a condução do processo democrático, administrativo do país. É, e no, no, na Alerge eu sempre procurei atuar muito, apesar de ter apresentado vários projetos de lei, mas eu, eu sempre procurei atuar muito utilizando o um parlamento como instrumento para fortalecer o social. Era abrir aquela casa onde eles não queriam abrir para que o movimento social entrasse, é, dar as estruturas que aquela casa tinha para que o movimento social se utilizasse daquelas estruturas para se fortalecer, porque é, foi um dos motivos, por exemplo, quando eu cheguei no segundo mandato de estadual, eu tomei a decisão de, de vir candidata federal, porque achava que com dois mandatos você já tinha feito tudo o que dava para fazer e não tinha muito mais o que contribuir para para a sociedade ali como deputada estadual. Aí vou para a federal. Quando chego para a federal, eu, é, é, também cheguei a essa mesma conclusão. É, participei de várias comissões, as comissões é, acabam não conseguindo cumprir o seu papel. É, para mim foi uma frustração muito grande, o pleno governo Lula, se aí eu vou, Vou ser muito sincera com vocês, aqui é eu era da Comissão de Comunicação é, da Câmara Federal. Nós fizemos uma bela de uma discussão, um debate riquíssimo sobre a questão de regulação da mídia. E, na hora H, o nosso governo mandou retirar o projeto de pauta, que não era para a gente discutir, então, aí você vai, sabe, são, você vai, a cada coisa que vai acontecendo, você vai vendo que não, não consegue avançar, não consegue construir efetivamente. Se a gente, talvez, naquele mandato, a gente tivesse conseguido, na comissão de comunicação, e se o governo tivesse jogado peso, a gente teria construído um novo marco regulatório para o sistema de comunicação do nosso país, não teria deixado o que essa grande mídia fez né, de destruir o governo Dilma, de, de construir a, a, o impeachment da Dilma e tirar uma presidenta legitimamente eleita sem nenhum crime de responsabilidade e só porque os interesses que aquela mídia estava representando das elites, estavam sendo é, é, prejudicados os interesses desse setor. Então, é, é, aí você vai, cada episódio desse vai te provocando uma certa, uma certa decepção, você vai meio que é, não, não acreditando mais nas possibilidades, é, é, vários projetos que a gente viu lá ser é, votado e, e que são extremamente prejudiciais para a população porque os setores mais reacionários têm maioria e a gente fica lá brigando, esperneando. então é, é, eu te confesso que aí quando no final do meu mandato de federal eu resolvi voltar para estadual apenas para fazer uma espécie de despedida da vida parlamentar, porque não queria mais estar continuando a ficar, comprometer minha vida pessoal, porque eu ficava a semana inteira em Brasília, e minha família, que eu ia ver quando conseguia ver, porque chegava o final de semana, vinha para o Rio, aí tinha compromisso aqui no Rio de reunir, não sei aonde, ir para a cidade de tal, ir para a reunião tal, e aí preciso vou voltar para a Estadual e começar a preparar a minha saída dessa vida pública porque eu realmente passei a não acreditar mais que o Parlamento seja o melhor instrumento para a gente mudar alguma coisa. assim uma coisa muito pessoal minha acho que o partido tem a obrigação de fazer isso, é, não foi à toa que eu vim presidente do PT de volta Redonda trabalhei muito a gente eleger um vereador lá, mas eu, eu não acredito mais nesse instrumento. Acho que é, se a gente não encontrar outros caminhos para mexer e melhorar a vida das pessoas, a gente não vai conseguir avançar muita coisa. É, então, essa minha experiência meio frustrante no Parlamento, sinceramente. Registro aqui para vocês que eu, eu, eu achava que poderia ter feito mais, achava que o Parlamento poderia ter feito mais, mas é, é, é a estrutura que está dada e que não tem muito como mudar é, essa, essa realidade. É é, Cida, é, nesse mesmo caminho, né, de certa forma, como você fez um balanço, digamos assim, dessa atividade parlamentar, né, de uma forma mais geral, eu acho que você podia também falar para a gente um pouco é, da sua atuação interna no partido, né, na vida interna do partido, eu quero dizer. Né, o que você. Enfim, quais foram os temas e pautas que, com as quais você mais se envolveu? É, quais foram os debates que você participou, como que você acompanhou, enfim, alguns temas relevantes, como, por citar aqui alguns, assim, por exemplo, como é, a própria discussão sobre o PED, né, sobre o processo de eleição direta, que envolve a questão da, da democracia ou falta de democracia interna no partido, a questão de gênero no partido também, né, você como, como mulher, como que você vivenciou né, digamos assim, essas questões na vida, na vida interna, na sua trajetória interna no PT? É, eu acho que, é, em relação a essa, esse processo de eleições do partido, é, acho que cada vez mais fica claro que o PED é, precisa ser revisto. Né? Infelizmente, é, hoje, cada vez mais... A gente vive um processo de eleição dentro do partido muito parecido com o um processo de eleição na sociedade, onde quem tem estrutura, quem consegue, de certa forma, viabilizar votos através de alguma estrutura, tem muito mais possibilidade de ser vitorioso do que qualquer outro setor ou outra corrente no partido. Então, isso, para mim, precisa ser repensado. Eu, sinceramente, posso ser muito saudosista, mas eu, eu ainda tenho muita saudade daquela época onde a gente elegia os nossos dirigentes, nos nossos encontros, seja por ser municipal, estadual ou nacional, onde o debate acontecia. A gente até sabe também que rolava é, é, também algum grau de estrutura para garantir os delegados, para isso, para aquilo, mas pelo menos te permitia, de forma presencial, vivenciar esse debate rico no partido. Por mais que os votos estivessem até garantidos para uma determinada posição, mas o debate acontecia, as pessoas tinham que te ouvir, as pessoas tinham que mesmo que fossem votar, quando elas não tinham que ouvir o que você é, pensava sobre determinado tema, sobre determinada questão. Ou as vai participa de um processo para mim que está muito viciado e que ou a gente se reinventa, a gente é, é, cria novas formas, ou a gente vai cada vez mais se tornar um partido muito burocratizado é muito dependente dessa lógica de quem quem tem mais estrutura para garantir mais votos ganha só no voto sem nem ter debate nem permitir que o debate aconteça então eu eu, eu tenho muitos, muitas muitos cenões em relação a essa questão do ped sabe e em relação à questão de gênero eu acho que aos trancos e barrancos a gente tem conseguido, no PT, avançar um pouco nessas questões, apesar de a gente ver ainda muitos companheiros que questionam né, o fato de que é, não tem que ficar é, é, garantindo recurso para fortalecer a representação de gênero, a gente de vez em quando vê alguns companheiros e alguns companheiros de peso importantes ali nível nacional fazendo comentários desse tipo mas é a presença nossa da mulher e a, a cobrança de que isso aconteça é que vai permitir que a gente mantenha o que já tem e possa avançar futuramente em outras perspectivas eu acho que é, hoje por pior que seja ainda é, o PT é o partido que tem é, é mais compromisso em viabilizar esse tipo de representação, em fortalecer uma maior participação das mulheres nos espaços de poder, de direção, nas representações do partido. Mas ainda está muito aquém do que eu gostaria que tivesse. Confesso que a gente poderia estar tá muito mais avançado, com certeza. Isso no Brasil como um todo, né, Cida? A representação feminina ainda, ainda é muito baixa e ainda enfrenta muita, muita resistência. Né? A gente vê até as comparações, né, quando aparecem né, os, os percentuais de, de mulheres eleitas e tal, realmente é, é vergonhoso, né? Assim, é, como, como a gente ainda está distante. Né, da... Tá bom bem eu, Jean eu não sei se tem alguma coisa específica que você queira acrescentar assim que eu acho que eu podia pedir para ela fazer o um encerramento mas em geral acho que está bem tá bem abrangente né assim pro... é, você vai fazer aquela pergunta final que a gente costuma fazer para os entrevistados pode fazer não é que se é, a gente né como o projeto está relacionado aos 40 anos do PT né ainda recém completados a gente pede para os entrevistados e entrevistadas é, responder. eu sei que é uma pergunta bem ampla, né, mas seria mais ou menos, um, a partir da sua trajetória, é, fazer um balanço geral desses 40 anos do partido no sentido dos, dos, um pouco dos erros e acertos do partido. Né, como que você enxerga assim, de forma geral nessa trajetória né, esses erros e acertos... E qual seria para você a perspectiva, né, futura do partido, assim, a médio e a longo prazo? Como que você enxerga o futuro, assim, do, do, do partido, do PT? É, é uma pergunta bem complexa, né? Fica à vontade, acho... zé, fica à vontade para destacar <risos> o que você porque senão poderia ser uma outra entrevista, né? Só com é. essa pergunta. Exatamente, exatamente. Mas eu vou tentar se, falar mais breve possível sobre é, os erros e acertos do partido. acho que é, eu, eu considero que o PT é, tem acertado mais que errado. No, no conto geral do partido, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É exatamente por isso que eu continuo no partido. É, eu... É, acho importante o fortalecimento do partido. Então, em relação a isso, eu tenho muita clareza. Agora, acho que é, o partido, quando assumiu é, o governo federal, é, ele se perdeu quando ele não percebeu que nós apenas tínhamos ganhado o governo. Mas não tínhamos ganhado poder. E, infelizmente, a velha luta de classes voltou com toda a força para mostrar que ainda temos que estar nessa luta com muita firmeza. Achar que ser presidente da República ou presidenta da República é suficiente para mudar as relações é, de poder no Brasil é, foi, talvez, o grande erro que a gente cometeu. É, poderíamos ter feito muito mais hoje, talvez, se em 2022 a gente conseguir é, ganhar as eleições, eu ainda acho que a gente tem essa possibilidade, a gente... É, esse processo que a gente está vivendo agora, o desgaste que finalmente o governo Bolsonaro começou a ter, é, o que essa pandemia está provocando no país, né, de desalento de um lado, de descrédito de um governo do outro. É, isso pode ser um caldo de cultura muito interessante para em 2022 a gente reverter essa, essa correlação de força, voltar a ganhar a eleição, mas aí ganhar a eleição entendendo que não podemos repetir os erros cometidos nos nossos governos passados. Nós temos que entender que é importante o partido estar na rua, é importante o partido estar também, se ganhar o governo, estar participando do governo, mas não abandonar a luta, não não não deixar de entender que é, nós temos lado e que esse lado precisa ser fortalecido para enfrentar o outro lado. É, só com críticas públicas que melhorem a vida das pessoas é, ela é importante, precisa ser feito, mas não pode ser só com isso. Nós precisamos investir em políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, mas também precisamos investir na, no grau de conscientização dessas pessoas, né? na organização dessas pessoas, no entendimento dessas pessoas de que elas precisam estar ali dioturnamente é, defendendo os seus interesses. E não é o mesmo de quem é patrão, de quem é, é, é dono de banco, de quem é empresário. Então, é, eu acho que a gente precisa é, é, entender que cometemos erros que ajudaram a gente a estar vivendo esse momento de terror que a gente está vivendo. Né? E eu, como médica, estou acompanhando de perto todo esse processo em relação à pandemia, é uma coisa criminosa que está acontecendo e que é, milhares e milhares de vidas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos um governo do Não temos hoje porque é, perdemos exatamente por não entender que o outro lado se organiza, o outro lado é, sabe o que quer. E que a gente precisa também se organizar e entender aonde a gente quer chegar e fazer com que a população mais pobre, que precisa mais da gente, esteja do nosso lado, construindo é, estratégias para que isso. Né? Então, eu acho que isso é, é muito importante a gente entender é, com relação aos erros que cometemos. E a outra questão que se levantou, que foi seria de uma pensar um pouco né uma perspectiva do partido uma perspectiva futura médio prazo a longo prazo enfim como você enxerga o futuro do, do pt é eu eu acho que nós já passamos daquela fase é, mais difícil onde o pt era o responsável por tudo o pt é, é, não. Então, acho que, hoje, a gente já não está vivendo mais essa realidade. Existe ainda muita resistência ao curteiro, o que foi construído né, dentro da estrutura é, é, de comunicação que foi feita para a construção do monstro, é, Ainda é muito forte, mas eu acho que a gente não está mais vivendo aquele momento. E eu acho que é, o resultado eleitoral dessas eleições, por mais que é, algumas pessoas digam que foi um resultado é, que não foi o desejado realmente não foi o desejado mas eu acho que já melhorou muito em relação ao que foi das eleições municipais passadas e aí eu acho que se a gente souber conduzir ao longo desse ano todo um processo de é, discussão com um campo progressista, de apresentação de propostas consistentes, de propostas que mostrem para a população que nós temos condição de mudar essa realidade, a gente pode construir ao longo dos próximos dois anos uma um, uma campanha para recuperar a presidência da república eu acho que temos possibilidades disso eu não sou daquelas que é, já jogou a toalha e não tem mais jeito agora vão continuar elegendo só a direita não sou eu acho que a gente tem muita chance muita possibilidade temos aí essa questão do lula ainda para ser resolvida né se realmente ele conseguir recuperar os seus direitos políticos e se puder ser candidato, aí a coisa é muito mais fácil. Mas mesmo se isso não aconteça, eu acho que a gente tem a candidatura do Haddad aí pelo partido, uma candidatura forte, não dá para desmerecer a votação que o Haddad teve no segundo turno, nas eleições passadas, com tudo que fizeram, né, com toda a campanha sódida, baixa que fizeram. Então eu eu acho que a gente tá com uma chance muito grande de sabendo conduzir, se organizar, se preparar da gente voltar a recuperar o governo federal e aí recuperando é fazer agora da forma como tem que ser feito, né, entendendo que temos classes sociais e que esse governo tem que ter lado. Esse governo pode até ajudar, continuar fazendo um pouco o que o Lula fez, ajudando um pouco é, a, a, é, os bancos a ganhar dinheiro. Quer ajudar, mas nós temos que fazer de forma diferente. Nós né? vamos então, ter que é, fazer com que os trabalhadores se organizem, ganhem mais. Né, recuperem seus direitos e, com isso, possam também ganhar um grau de consciência maior e se entender como classe, e aí a gente trabalhar enquanto partido nesse processo de construção dessa consciência coletiva do nosso país. Então, é um pouco isso que eu penso.